E aí, meu querido, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. esse vídeo é um pouco diferente, porque esse vídeo é um vídeo de Natal. E eu vim desejar pra você, cara, e pra sua família, um ótimo Natal. Que seja abençoado, maravilhoso, mano. Eu agradeço muito você ter vindo aqui. É muito bom ter a sua companhia no canal. Toda vez que você vem, deixa o seu like. É... Isso é muito importante, cara, porque... Há uns tempos atrás, era um canal com alguns inscritos, hoje já são 165, 4, não sei muito bem hoje, e assim, é um desempenho legal, porque eu não tenho compartilhado muito tá, muito, tá um pouco corrido pra mim essa semana, né, no meu trabalho, porque eu não vivo do YouTube, eu tenho um trabalho, né, e é isso que ele faz, o meu trabalho me fez investir em tudo que eu tenho aqui até hoje, graças a Deus tá indo bem, e eu tô conseguindo também estar tá realizando um sonho, né, meu, que é ter minhas coisas. Então é isso, é um vídeo um pouco rápido, eu vim mais pra agradecer e, mano, você saiba, velho, que é muito show de bola você ter vindo aqui, é, assistindo esse vídeo, tá? Eu espero que você venha mais vezes, mais e mais vezes aqui, porque é muito bom ter a companhia de vocês, beleza? Então é isso, Feliz Natal pra você, pra sua família. E, mano, que seja repleto de presentes Aí velho, curte o bagulho Come pra caramba, porque o bagulho, tá ligado Natal é pra comer velho, se não for pra comer Nem chama, tamo junto É nóis, um beijo Fui, é nóis, valeu mesmo irmão Tamo junto